Meu nome é Shirley, eu trabalho no, na, numa instituição filantrópica que atende crianças de um ano até quatro, para 5 anos, né? A gente trabalha do C1 ao P4. Minha formação é em pedagogia, é, pós-graduada em metodologia didática de ensino e hoje eu sou coordenadora desta instituição, que a gente tem 28 professores, mais de 200, 200 alunos e eu resolvi fazer o curso aqui no Ênfase para melhorar né, todo o desempenho tanto dos professores como o meu desempenho dentro da instituição, que eu possa passar para os meus professores o que foi é, passado hoje aqui no curso e eu recomendo o curso Ênfase Educacional, eu não conhecia, gostei do curso e recomendo a todo mundo fazer os cursos que são muito bons, uma empresa muito conceituada, muito é, organizada, muito boa e que atendeu toda a minha expectativa e eu acho que todos vão gostar também tem vários outros cursos que eu tenho vontade de fazer e vou fazer e eu acho uma, um, uma empresa assim, que sabe lidar com a parte educacional de todos os profissionais que vêm aqui à procura desses cursos. O curso foi ministrado por duas professoras, com boa dinâmica, com uma, uma dicção ótima, com boa compreensão, com vários vídeos que nos auxiliaram durante todo o dia a fazer como a gente pode agir, uma reflexão. E o que eu mais gostei é conhecer outras pessoas, fazer troca de experiências com outras coordenadoras que também estavam aqui fazendo o curso.